O que foi, macaco? vacilando? O que meu O que é isso? me chamou de macaco. Saulo, por favor. Onde que, é que suas coisas saem da sala? O que foi, macaco? me chamou de macaco. Onde que, é que suas coisas saem da sala? Ai, ai, ai, Tá com pena, leva pra casa. Eu fico esperto, viu? tô aqui não, já aqui não. Eu perdi um filho porque ele não me deu um ouvido. O manifesto dos alunos saiu agora a pouco. O aluno Saulo Oliveira Martins já está aqui na escola há 36 horas. Bom dia, galera, tô aqui, ó, direto da escola, Major Andrade, é pra denunciar o problema, ó. Caralho, meu irmão Amanhã, ó, chama todo mundo para ocupar a mesma escola. O ele tá prejudicando a escola, então quem é a favor da expulsão, levante a mão. Quatro, Me desculpe, cinco. mas vocês estão na produção errada. E aí, galera, vou encerrar aqui que eu tô brocado de fome, ó. E o celular tá descarregando, eu esqueci o carregador.